Beleza, capítulo 8. As sementes do mal. E o que que acontece? Já tem um tiozinho ali altamente sinistro. Vamos apagar a luz. Simplesmente quebrar esses negócios em grego aqui, hein? Rapaziada, Cavernitas, no momento, vai ter que ajudar o Caverninha aqui a encontrar os itens, hein? Tá, tamo precisando, hein? Rapaziada, caverna altamente sinistra. Cavernitas está simplesmente. Codificando e checando o perímetro, ó, ó, ó, o tiozinho vai seguir a luz, hein? Vamos dar a volta e pegar o por trás. Vai lá e vê! Pois é, o que o Caverninha não fez ainda foi matar esse estilo de zumbizinho aqui por trás, hein, na furtiva. O Caverninha não sabe se tem como. Ó, oh, ó, Os oh, caras é altamente esperto, tio. GP Nelson e GP Nesses. Será que ele já viu, Cavernitas? Será que eu vi Tá no escuro aqui. Para isso. O okay! que? Ele tá correndo! <risos> oh, meu Deus! aí, Gabernita, e aí? Qual é o procedimento agora, Gabriel? Oh, meu Deus! Tem um monte! Oh! Rapaziada, eu tô saindo fora, eu tô correndo. Né? Corre, Sebastian! Rapaziada, eu me pergunto, no meio dessas tretas local altamente sinistrão, você ia ter tempo pra ter dor no rim, tio? Oh meu Deus, ele tá correndo com o rim na mão Sim Pra o tiozinho tá vindo, tio O que que acontece? Primeiramente vamos vir com a garminha Ó. Oh. oh meu Deus, tiozinho, agora três balas só, hein? Ó, oh. oh meu Deus Espera tem que ser escopeta. É que ser escopreta Zero tiro Cabernitas Vai tomar no caneco Aí explode <risos> Oh meu Deus, explodiu, explodiu junto, hein? Aí não, hein? Esse jogo é pilantra. Tranquilo. Ó, será que tem que pegar o lock por trás? Altos lock ali. Tranquilo, v vamos botinar esses Loki, ó, ó, ó. Uma botinada aqui e outra. É explosivo daqui pra frente. Mas nós assim, cabrinhos, ó. Rainha. Oh, meu Deus, ainda Rainha, hein, Ó. Ô, Sebastião! Ele nunca bateu, não. Pera aí, vamos pegar esse bloco aqui. Ó. Ó, aí nele. Ô oh, meu Deus, tem que congelar, tem como congelar os blocos também, ó. Ai, congela esse bloco Nossa! Aí vale, hein? Você pagou a mudinada ali? Oh, meu Deus. O negócio é o seguinte, tio. Agora é só bicudinho carioca, hein? Vamos ligar. Pois é, temos o local somente para nós Ó, oh, tá rolando munição aqui, hein Beleza, já, já temos seis tirinhos do amor aqui, hein Vou botar dentro do pente aqui e ficar feliz O quê? Oh, meu Deus, peraí, tio Ó, oh, a barbinha São João dele, ó Ah, meu Deus Deixa peraí Ó, a cabecinha que não explode Peraí, tio Olha a cabecinha, cara, resistente, hein Peraí, ô, oh. o oh, jogo Pegou, hein Tranquilo Cabelitas, ó, oh, se liga na butinada. Ó, ah! oh, deve, deve ser ali, ó, oh, ali nas plaquinhas gregas. Isso era um <risos> útilzinho, simplesmente. Vem por aqui, é aqui mesmo. Ó, ó. Ó. Ó. Meu Deus, soquinho mágico, né, a gente quebra tudo. Beleza. vamos na moral, hein. Até agora nada de munição de escopeta. Não, nadinho. Tem um tirinho, um tirinho dessa daqui. Ah, minha deus, é que a gente precisa, ó, ó. E tio, sai de porra. Ó, só um soquinho logo ó, carioca. Vamos fazer agora com a munição. A gente vai ter que quebrar aqui, achar a munição mágica. Não, não deu missão munição não, hein. ó meu deus. Fica ajuda a achar a munição, ok? Olha esse show pelo amor de deus, em nome de Jesus, agora. O quê? Achando alguma coisa. Pegamos aqui, ó, ó, meu deus, ficou preta. Aí a gente explica kit ó ó gente desespera aí que vai dar sol tudo não hein? pode fazer dá para um oh. ah, o tucarió cara ele ó ó não tio pode ele vou ficar quietinho então, hein? beleza rapaziada, o tiozinho foi o camarada e deu altamente duas munições de rifle cavernitas a cavernitas não falou nada até agora hein, tio vamos ficar esperto ela tá ela tá bolando algo hein? o certo é se dizer beleza sobrou só a o Dino do amor? É o quê? Rápido! Beleza. Rapaziada. Foi mais ou menos isso mesmo, hein? Foi, foi, rapaz! Eu... Foi mesmo! Mo mostre. Pelo menos temos duas missões de riff! Quem que é o, é? o, é? o, é? o, é o Loki, hein? Para de fazer esse negócio, pois é, Tá rolando uns um negócios aqui no chão, hein? Se inscreve aí, tio! Rapaziada, sobrou somente esse local. É aqui mesmo. Caberneta, ajuda aí, caberneta. Pelo amor de Deus, hein? Tranco. Ó, ó, ó. Ponto de... O quê? Ó, oh, tá rolando tô rolando um metralhéu só aqui. vamos ficar agachado aqui, espera isso passar. Ó, oh, já tá rolando um... Um barril do Shaverson ali. Corre! Bica! Bica de novo! Ah, oh, meu Deus. Não vai dar tempo. Esconde! Beleza, estamos escondidos aqui. Ó, ó, ó. Tem que só que pegar as coisas aqui agora. Rápido! Vaza, caverninha. Vaza! Isso! Agacha! O pegou é mentiroso. Olha o mentiroso! Beleza, atravessando. Tranquilo. O caverninho não lembra se ele tem um... Ó, oh, tem gestãozinha grega que muito para encher é um pouquinho a vida. Aí a gente vai tomar essas seringuetas aí. Ai, delícia! Rapaziada, a, a cavernitas tá, tá tretada aqui, hein? Tá, tá simplesmente não falante. Não quero! Porque eu falei que a, a cavernitas não tava dando as instruções certas, ela ficou quietinha. Ó, tá de, desse jeitinho aqui, daquele naipe. Daquele naipe. Beleza, já, já atravessamos aqui. Tá, já, já tá rolando umas historinhas aqui, hein. Se você largar esse lock, beleza. Eu acho que eu vi um F. Ó, oh, munição ali, altamente brilhante, hein? Ó, oh. seis balinhas. Peraí, peraí, tio. Ô, oh, mas eles não. Eu sabia, tio. Eles não. Que parada é essa? Ô, oh, meu Deus! Que parada é essa aí, tio? O quê? Olha o tanto! Peraí, peraí. Tá peraí eles... eles estão vindo em direção ou eles estão do bem? Ufa! Pois bem. Ai ele deu! Peraí, tiozinho! Será que eu dou picudo? Será que esses bichinhos matam? Será que eles são fortes? São uns bebês altamente. Será que eu dou um picudo carioca deles? Tá oh, meu Deus, o bico do carioquinha bate, hein? Ó. Papi. Carioca esse Loki. Carioca. Rapaziada, é, ó. Ó, os locks ainda dá item, hein? Vou ficar esperto. Oh, tem altos, tio, altos oh, oh. Cabernitas, tá rolando uma confraternização dos loquinhos aqui Tenho certeza que esses loquinhos vão dar um monte de item no final da história ó, oh. Beleza, vamos ver o que os loquinhos, que o... os anãozinhos grego estavam escondendo aqui hein? Deve estar tá rolando um mestre anãozinho aqui, por aqui Simplesmente eles estavam escondendo aquilo Beleza, aqui era o local Ó oh. Acho que não tinha nada mesmo, hein Tranquilo, vamos sair fora esse lugar eu, eu acho que os bichinhos não deixam sair fora, tio Não Beleza, rapaziada, já abrimos o caminho aqui. Vamos na moralzinha que lo, o local que tá, ó, tá bem sinistrão, hein? Rapaziada, ó, já tá rolando uma passagem grega aqui. O que? Esse cara é forte demais, tio. Ô oh, meu Deus. Jump! Oh, Só Ó, soco bento, já chamou altas coisas aqui. Será tem como continuar por aqui? Vamos, vamos ter que voltar. O que acontece? Já temos quatro baletas dentro do Revolvetas. É dá um esse negócio aqui, você sai da frente você bate, hein? Rapaziada, tá um, rolando alguns um barulhos de baleia aqui? Altamente sinistro, hein? O que? Ah, meu Deus, tá rolando um salãozinho aqui, hein? Ah, meu Deus, dá, dá, dá os cariocas esse esses Loki. esses bichinhos chatos tio, pelo amor de Deus. Não sair fora. Ó, ó, lock barra 3 aqui, Será que ele já viu, Cabernet? Né? Vamos brincar os olhos desse Loki já de longe. Ô, oh, Zain, explode aí, ah, você é louco de obra agora explode. Rapaziada, será que tem item ali dentro, cavernitas? Rápido! Vou sair fora de meu Deus! Beleza, <risos> vamos acender a luzinha. Ó, oh, passar aqui altamente estreito, hein? O mano, o Sebastião está altamente Sinistrão hein, vou, vou ficar esperto aqui, pode cair uns monstros do Céu Ó, oh, ó, oh, tá rolando tiozinho ali hein Caberninha, já tá vendo o item aqui, vamos falar abaixo, os, os monstros aqui são astutos Você tem toda a razão <risos> Barrilzinho do amor Vá. Rapaziada, tá rolando simplesmente Rapaziada, será que vai rolar umas flechas aqui? Cabernitas Que é que tu acha aqui de, de, desse, desse local grego? Não conversa comigo não O Quê? Como? Ixi! Como que é o negócio? Não tô lembrado não Será que se eu ir correndo ali o negócio sairá umas flechas daqui? Ou será que eu... O que é que tu acha Cabernitas? Acho que tens que meter aí oh! Oh, passei correndo, hein? Tranquilo, examinar. Tem dois buracos grego ali. Me parece Ó. Oh. Placa ensanguentada. Estranha placa com caras esculpidas em ambos os lados. Também a sangue em é um dos seus lados. Beleza, chama uma plaquinha grega. Será que tem que colocar na porta agora? Cara, tá, sim! Ó, ó. Rapaziada, é cara ou coroa, tio? E aí? Ó, oh, tem um tiozinho rindo. Tem um tiozinho. Vamos colocar o. Rindo é de boa, hein? Ó, ó, ó. Ó. Eu imaginei. Ai! É, pegamos que não é essa placa. Rapaziada, o rindo tava rindo na minha cara. Vamos ter que colocar a carinha da, do de mágico ali? Ó. Vai fazer isso outra vez? Eu coloquei diferente. Carvanitas, eu sabia. <risos> Beleza, ha. rapaziada. Continuando a história aqui: ó, oh, munição dentro, gelzinho oh, verde. O negócio tá meio escuro aqui. O Carvanitas vai. O quê? O que é isso, Carvanitas? O oh, Whitcomb Red, bro. Rapaziada. O oh. Peraí, hey, va vale isso. Tá rolando umas cadeirinhas de roda aqui. Quando tem cadeira de roda nesse game, ó. Beleza, portinha é do amor. Mas tá rolando um cientista aqui, hein? Doc. Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. He... we... we're working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Sharing everything on an electrochemical level. Emotion, memory, perception, everything. Directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? It's a fucking nightmare. Well, I didn't say it was perfect. Especially not with such a unstable host. Great. So your research partner is a psychopath. And we're all inside his head. N not exactly, no. All of us are contributing on some level. But he's the only one with conscious influence. You know how he thinks. What does he want? Well, it's just a theory, but... I'd say he wants us dead. What?! Cavernitas, você tá bem? Tá de boa, cavernitas? Tá respirando? Ah, a, a cavernita tá. Dr.? Tranquilo. Ó, ó, ó, já tem, tem no chão aqui, hein? Garrafinha do Amor. Beleza. Ó, sobrou uma seringueira. Já manda pra veia. É, é bom ficar esperto. Vamos ficar esperto! Uh, que... Não, a gente acabou de. E aí, tio? Meu Deus! Au! Sebastião, corre, tio! Ixi! Ah. Rapaziada, embriou com a queitada tá, tá altamente dando cãibra, hein? Vamos ficar esperto. Rapaz, estamos de volta nessa linha. Peraí, o cara invadiu essa linha, cavernitas. e agora? Rapaziada. Сискай cut, Ч <плыши> <плыши> Detective Castellanos. Was that someone else's memories? Pazinha, tá ficando nada engraçado e me parece que os caras estão começando a invadir até a nossa do you bem, Outra vez, não. Assim, não. <risos> Mas é, antes de mais nada, vamos ver quantos gel tem. 11 mil, hein, cavernitas. Vamos sentar naquela cadeirinha grega ali e simplesmente aumentar a nossa vida, hein. Acho que era 10 mil, se o não se engana, tipo. 11 Vamos meter as guirinhas maior pro por, por Mano um Sebastião, hein. Ó, 10 mil. O que, que tu acha, Cavernitas? 10 mil aumentar a barra de saúde dele. O que, que tu acha disso? disso acho que isso só mais tempo. É, tá bom. Não ajuda a encontrar o um gel verde, mas tem cobrar a nós mesmos, encontrá-lo e simplesmente usá-lo. Vamos ficar espertos, Cavernitas. Vamos falar pro Vandana, Você tá muito mal O que que acontece? Calma, velho! Calma, velho! Tá estreito aqui? a gente tem alguma chavinha? Cavernitas, você lembra de ter pegado alguma chavinha grega? Não tô lembrado, não. Zero chavinha, oh meu Deus. Let go of me! let tá por aqui, ó. Não. Não, Tá de porta aqui, velho. Isso pode. Não. Não, não, não. Não. Não. <risos> Como é que é o negócio? Como é que a sai daqui? Não sei Pode ser é simplesmente voltar para o superlímpico, né? Tô de boa! Estúpido! <risos> Tô de boa, cara, vai finitas! Vamos com a esperta aí! Peraí! De, a gente trocou de dimensão, será? You look as if you'd seen a ghost. Como é que é negócio, Tia? Como é que é o negócio? Explica-se <risos> direito, pelo amor de Deus. <risos> Tiazinha tá muito de boa, hein? Ele deve estar envolvido com esses fantasmas grego Beleza, pra gente sair fora agora, será que, será que o espelhinho funciona? Vem aqui. Ah! O quê? Pombo Negro é um sinal super do mal. Vamos com a esperta. Tá rolando girassol no fundo ali? A já tá ligado, hein? Escopeta não, no bolso. Não. Não. Não. não. esse cara Não. volta que Não. treta Não. Não.